Nós estamos aqui na cidade Virgem da Lapa para registrar tudo o que vai acontecer nesta Festa de Agosto 2022. Hoje, dia 12 de agosto, nós estamos aqui na abertura dessa grande festa que tem o show de Di Paulo e Paulinho. É, amanhã nós teremos Parangolé e depois no domingo Tairone e na segunda-feira a festa continua com Gabriel Diniz e diversas outras bandas. Confira aqui como foi esse primeiro dia de festa aqui na cidade de Virgem da Lapa. Vem com a gente. O que será que esse povo tem a dizer da festa de agosto? Vem pra cá que a gente vai conversar com eles aqui. Olha, tem tanta gente chegando, tanta gente chegando. Me fala aqui, me fala aqui, você tá chegando agora pra Eu essa festa? tá chegando agora. Qual que é a expectativa? O show o de Paulo Paulinho já tá no palco, cantando. Qual que é a expectativa para o dia de hoje? Boa demais, lá Cheio de gente, lotado. Lotado. Lotado. Bom demais. Uau. Você é daqui de vídeo lá? Sou, oh, tem uma loja aqui, Estação da Moda, lotado de, de novidades aí. Gente, vai comprar lá na Estação da Moda. Vai comprar na Estação da Moda, hein? Deixa eu fazer, falar aqui do restaurante Bolandeira. Olha, ah, o né? restaurante Bolandeira tem comida gostosa demais churrasco todo dia lá na hora do almoço e tá, e tá sob responsabilidade agora da Surani que é uma cozinheira ó de mão cheia então você aí almoce no restaurante Balandeira aí nós recomendamos porque nós sabemos que tem uma comida de qualidade excelente. muito gostosa. Comida excelente. Você tá chegando aqui pra festa. Você é de Vigilalapa? Não, sou de Berilo. Vem pra festa aqui? Isso. Além de hoje, você vai vir mais algum dia. Hoje é de Paulo Paulinho, mas algum dia você pretende vir? Eu pretendo vir no dia 14. Que é no show de Taiwan. Isso. Festa maravilhosa essa festa. Boa demais. Muito boa festa. Boa demais. Certo, bacana, Eu Expectativa aí com a festa. Como é que é seu nome? Daniel Tem que verificar se é butina mesmo. Aqui é do Goiás, meu bom. Nós estamos vendo se é butina, porque aqui só entra quem, quem é sertanejo de Raiz. Eu sou aqui de da Lapa, mas moro em Goiás, estou aqui presteando essa festa maravilhosa aqui, ui. Já mudou a voz, já tá metido, só porque Ai. moro em Goiás. O que deixou com entrar com a bebida não, eu sei que era tudo ali dentro, ali, ui. É, eu tô vendo que você tá certo, eu tô vendo mesmo, Tá funcionando essa bebida sua. Olha, nós estamos aqui com o Juan Salles, que abriu esse primeiro dia de festa de agosto aqui, colocando todo mundo para dançar no piseiro, ao som do piseiro aqui. Um prata da casa aqui, mas muito profissional, uma, uma bela apresentação, né, Juan? Graças a Deus, Elo é, Fiquei muito feliz, porque depois de dois anos, né, dois anos parado, e agora, agora, graças a Deus, estamos retornando aí, né, nos shows, levando alegria e entendimento pra galera, né? E fiquei muito feliz, hoje a galera super animada, né? E prazer estar aqui com você, acompanhe seu, seu trabalho aí, parabéns, viu? estamos junto aí. Muito obrigado, muito obrigado por saber que você acompanha o nosso trabalho. E a gente deseja aí felicidade e sucesso aí para você, para o seu trabalho também aqui na região de Vigdalá, aí essa região toda aí. Obrigado, viu, para todos nós. É um prazer estar aqui, abrindo, fazendo a abertura da festa de Nossa Senhora da Lapa, inaugurando esse espaço cultural que tem o nome da minha filha Ana Cristina esse espaço que hoje não tem aqui no Jequitinhonha, no Norte de Minas nem o é igual foi feito com muito trabalho com muita dedicação e aí está o resultado né? a gente estava conversando ali que esse, esse espaço vai ser um espaço da região. Aqui nós vamos fazer várias festas. aqui. Nós estamos no primeiro dia de festa aqui de agosto com o parque de eventos, esse centro de eventos Ana Cristina, lotado. E eu estou aqui com o prefeito Diógenes Simo, que na última semana decidiu abrir os portões para o público poder curtir essa grande festa. Rapaz, eu estou satisfeito, porque nós fizemos esse... esse a, era um aterro até aqui, nós fizemos esse aterro e transformamos isso aqui nessa área que eu dei o nome de Ana Cristina, um centro cultural, Ana Cristina. Foi muito difícil, muito trabalhoso, mas enfim, tudo que a gente quer fazer... Nós fazemos, nós vamos ter Parangolé, Tyrone e vamos ter na segunda-feira que nós vamos curtir a ressaca, vai ser a ressaca com a banda ambos lá de Belo Horizonte, né? E os malandrinhos lá de Diamantina. Nós estivemos na cidade de Minas Novas há alguns dias atrás, na inauguração do parque, e agora estamos aqui nesta festa de agosto aqui em Virgem da Lapa. É, vocês sabem que aqui no Vale do Jequitinhonha a música raiz impera. E vocês, né, de Paulo e Paulinho, assim como diversos outros artistas, são muito queridos aqui por essa nossa região. Né? Obrigado, a gente agradece muito a essa região é, especialíssima para nós, nosso povo de Minas, é uma alegria muito grande quando a gente vem aqui para esta região, porque sabemos do calor humano, da vibração que é esta plateia. A nossa eterna gratidão a todos eles. A nossa alegria de estar no Vale do Jequitinhonha, de cantar para essa plateia que sempre vibra com o de Paulo e Paulinho, então nós temos essa alegria de estarmos nesse vale, de estarmos nesse querido estado de Minas Gerais, onde nós nascemos também e temos a alegria de vir Visitar os nossos conterrâneos. Tá certo. Então é isso aí, de Paulo e Paulinho. Vai cantar daqui a pouco pra vocês aquela música muito querida, O um Amor de Primavera, que não termina no verão. Mas isso vocês só vão ver aí com o de Paulo e Paulinho. Um abraço pra todos vocês, que a gente segue. Falou, gente. Ó. Abraço, obrigado. É o cara daquela bebida lá de chegar nas Mulheres Da bebida que chega nas Mulheres? É ela que eu vou tomar hoje é, é, é, a, a, Pra você ter pô, coragem Abraço Pra Pedro Arthur aí Que tava lá no... Né, Pedro Arthur de Wallace Pedro Arthur de Wallace Ah, beleza Manda, eu, manda, manda um alô aí Ó, oh, como é que é o nome dele? Pedro Arthur de Wallace Pedro Arthur Isso Um abraço, meu amigo Pedro e Arthur É ela que eu vou tomar hoje Eu não vou tomar essa bebida não, que você, é <risos> bagunça Você é daqui de lá? Eu moro no bairro. eu sou do litoral, não São Paulo. Ah, tá. E você, vocês é o quê? Vocês é de Vídeo da Lapa aqui? É... É, aham. Uh -huh. tá eu que... não é? É, tudo que de da Lapa. Tudo de Vídeo da Lapa? Tudo de Vídeo da Lapa. Tá certo. Tá gostando da festa? Tô gostando demais, tá muito animada essa festa. Olha como é que tá todo mundo se divertindo? Tô vendo, tô vendo né? Inclusive, Inclusive, sua cara eu acho que daqui a meia hora você vai embora. Tô... Hã? Inclusive, sua cara eu tô achando que daqui a meia hora você vai embora. Eu acho que meia hora é muito, acho que eu vou antes Tá bom então Então vá com Deus e durma e sonha com os anjos, viu? Você tem quantos anos? Eu tenho 16 é E você capital. tem quantos anos? Eu tenho 25 E você tem quantos anos? Eu tenho 47 Sério? Quantos anos você a... tem? Eu tenho 18 E você? Okay. 17 E eu você? Eu vim pro... É, aqui Esse aqui, ó esse aqui, Me ele conta aqui. Um pesa mais, um, um lado dele pesa mais, porque ele, tem, ele perdeu um membro, uma membrana dele. Um perdeu dele. o quê? Uma membrana. Um, <risos> superior <risos> ou inferior? Inferior. Inferior. É, eu deixa eu te de falar um negócio aqui. Eu tenho tem envelhecimento precoce, né? Eu sou, envelhecimento não precoce, é eu não envelheço, eu só peso menos idade. E o que você é está fazendo com essa bebida aí? O é que, que, que é que é isso? Pra provar, Guaraná. Eu, eu, eu não eu não, meu filho. Pode beber, eu moço. Eu já tô acostumado já com, essas, com esses guaraná que você serve. Não, mas eu não bebo não, pode falar. Você não bebe não? Bebe não, Deixa eu falar um negócio aqui. É. Tem muita mulher bonita aqui. Ô, oh, menino. Ô, oh, bala. Tem muita. Tem muita mulher bonita Ai, aqui, ô. Ô, oh, meu é, Deus. Mas pois tem. Tem. tem, tem. tem. Vocês já conseguiu pegar alguma, hein? Uai, a noite já tá começando. Foi, conta. aí, deixa eu contar quantas aqui. Nenhuma não ainda. Não. não, foi uma, foi uma, foi uma, foi uma. Uma garrafa. Você, é fraco, viu, rapaz? Você é fraco, você é fraco. Aí, ah, você tá devagar. Arrastou uma, já arrastou. Arrastou. Vocês que tá aqui precisando de gás, liga lá no Neném do Gás, hein? Aqui, ó. Manda um abraço para aquela prima Paula minha lá, moça. É. Minha prima Paula lá é. Quem estiver precisando do quê? de gás. 37363296. Não tava combinado você falar no telefone aqui não. Não tava combinado não tava combinado você falar é um propaganda. Boa noite, Gazeta dos Vales. Estamos aqui na festa de agosto de 2022. E eu tomei o post de para entrevistar um dos maiores produtores do Brasil, Danilo. Beleza, beleza. E aí, beleza, beleza? Tudo beleza, beleza. Tudo correndo 100%. Mais um evento realizado de mais de mil eventos, né? De mais de 5 mil shows. E agora, com essa grade aí, já completando mais de 5.150 shows realizados. Isso é um grande feito da DA Produções nos, nesse, nesse caminho de 28 anos, né? E a gente levando sempre o entretenimento, a alegria, o lazer, o turismo para todo o povo do Vale de Quichon, em especial a toda a turma de Virgem da Lapa, que é um povo que a gente gosta muito, um povo ordeiro, e a gente tem um prazer imenso de estar nessa cidade maravilhosa. Pois é, eu tô aqui do lado do homem, aprendi a gostar de evento por causa dele e hoje estou aqui na empresa. E quero agradecer pela oportunidade e fala aí qual, suas, qual que é a, as próximas festas, como é que tá aí as, os próximos eventos. Beleza, João, você já faz parte da família DA Produções, você é um grande amigo e grande profissional. Né? Além de tudo, porque na DA tem que ter, ter pessoas assim... Profissionais que cumprem os horários, os compromissos E você é uma pessoa assim Eu quero te parabenizar também Junto com a DA A gente está fazendo esse evento maravilhoso E com certeza vem mais Próximo a gente tem agenda aí De vários shows A gente tem agenda é, em Turmalina um O que A gente está com Zé Ramalho Rick Nogueira Vários artistas que vão fazer parte daquela festa lá mais à frente a gente tem o um aniversário de Jequitinhonha com César Menor de Fabiano e grandes artistas. Eu também estou fazendo em São Sebastião do Anto, grande rodeio da cidade, com Eduardo Costa e grandes artistas. Estou fazendo também o um aniversário de Salinas, também com Calcinha Preta, Eduardo Costa e vários artistas. Assim, a agenda da DA até dia 31 de dezembro, com a bênção de Deus, está bem recheada. É, e eu vou estar por aí, ó, eu vou estar nessas, numa dessas aí eu tô. Eu vou, nós vamos encontrar por aí. Ele também vai estar numa dessas, não vai, Ele? Com certeza, parabenizar aí o DA Produções e Eventos. A gente sempre acompanha o trabalho não só de vocês, como também de outras produtoras, outras empresas que fazem eventos. São vocês aí que fazem a alegria desse povo, fazem esse povo vibrar, pular, e se sentir feliz Tá um de parabéns aí o trabalho de vocês aí Da DA Produções Estrutura aqui maravilhosa Beleza, beleza Muito obrigado, Gazeta dos vários Até a próxima Beleza, beleza Tudo beleza, beleza Ó, oh, tem cachê pra você não Não, tem não Tem, tem não sim. Agora deixa eu entrevistar aqui um cara que é fenomenal Vamos falar de forró Vamos é dançar Ou oh, dançar dois pra lá, dois pra cá agora Nesse último show que nós vamos ter Após esse show maravilhoso de Paulo Paulinho, Bruno bem, lá da cidade de Teoflotone, se apresenta aqui, se apresenta aqui no palco aqui dessa festa, né Bruno? É, rapaz, uma grande honra estar fazendo parte dessa grade, graças ao meu empresário Danilo Beleza Beleza, da Produções, que vem me dando essa oportunidade de estar em grandes eventos, dividindo o palco com grandes artistas, né? Renomes nacionais e internacionais. É uma grande honra para mim estar aqui hoje em Virgem da Lapa, trazendo o melhor do forró para esse povo bonito. É isso aí, Bruno, bem se apresentando aqui na festa de Virgem da Lapa aqui, com a parceria sempre do Beleza Beleza, DA Produções e Eventos. Eu mudei de Virgem da Lapa, né, igual você disse há 20 anos, mas todo ano, graças a Deus, eu estou aqui e isso é um espaço que Virgem da Lapa precisava e merece mais e mais e mais, tá? De parabéns. Já encontrou os amigos aqui nessa festa? Vários, vários, vários, vários amizades, vários amigos. E Virgem da Lapa é isso aí. É festa de agosto. Você é, sabe mais amanhã quantas festas de agosto você já participou? Olha, eu, eu, eu sou nascido em Vigí da Lapa, né? Então é, eu participo já, sei lá, 20 anos nessa grande festa. E, e é uma grande satisfação retornar à minha cidade para re, rever os, os, os amigos. Então, é, é, é muito prazeroso estar nessa festa. Para mim, a melhor festa do Vale de Ayrtonian. Vou, vou ter que arrumar esse cara me subir para poder conversar. Você é um influencer digital lá da cidade de Araçaí, hein? Sim, eu sou influenciador de Araçaí. Para quem não me conhece, eu sou o Decox, tá bom? Gente, aproveitando, então, já me segue lá, tá? Decox, Instagram. Oh. Pessoal lá de Capelinha, da região aí, segue ele lá, arroba... Decoque, gente, influenciador digital, tá? Tô sempre rodando o baile de Dia cobrindo os eventos, mostrando tudo nos meus stories, tá? Pra quem não me conhece, é só me seguir que vai ficar por dentro de tudo. Inclusive, nós dois estaremos lá em Genipapo de Minas na festa lá de setembro, né? 6, 7, 8, show de Genigeno. Você vai estar tá lá também Sim, gente, ó, aproveitando e agradecer o meu prefeito Coca Pelo convite, tá? Juliana Chefe de gabinete maravilhoso Estaremos lá cobrindo essa festa Com o Lincoln, Gino e gênio, Gente, Bono de forró, vai ser lindo Be Essa edição tá maravilhosa Uma mega estrutura Eu acho que valorizou ainda mais essa festa Que é tradicional em todo o vale do Jequitionha Olha, mandar um abraço aí para os seus fãs E também mandar um abraço aí Para o pessoal que não conhece Decox. Cox De Cox Becox. Decox. Cox. D-H-E-K-O-K-S The Cox Aí no Instagram, segue segue ele e siga o Gazeta também, Gazeta Underline do Vales. Pessoal do Gazeta dos Vales, é um prazer falar com vocês, tá bom? Todo sucesso, o trabalho de vocês é super necessário no Vale de Kitchenha, né, tá bom? Pra você que não me segue ainda, arroba decox Underline. Olha, eu pessoal do The Cox, foi um prazer conhecer vocês, continue seguindo ele e segue o Gazeta também, tá certo? Obrigado, obrigada, maravilhoso, é um prazer, viu? É um prazer todo meu. É a primeira vez que o senhor vem no show do De Paulo e Paulinho? Sim. É, é a primeira vez. O senhor daqui de Lapa. Sim. É histórico esse show, é gostoso demais assim. Muito ótimo, ótimo mesmo. Muito bom, muito bom. Sertanejar, isso é, é diferente, né? Tudo é diferente. Eu sou de Ubatuba. E tá e veio? Você é de Ubatuba e veio para Virginalá? Para da para conhecer a festa. Que bacana! É, além de você, vieram mais pessoas? Veio meu marido, outras pessoas, amigos também. Seu marido é daqui de? de... É daqui de é da Lapa. Ele. ele foi ali mas já volta. Tá escondido? É impossível, é, tá é será? Eu não sei. <risos> não sei. Ó, oh, tem muito tempo que ele saiu? Não, tem um minuto! Ah tá, Se demorar mais de 10, você deve procurar. Mas tem que ir aí, atrás, tem preocupar. que ir atrás. Tá gostando da festa também? Com certeza. Aqui é seu marido? Quantos anos de casado já? Qu 43. 43. Olha, ó, pega experiência aqui, ó. 43 anos de casado. Isso aí, isso aí. Pois é, pega experiência. <risos> isso é verdade. Você tem que vencer pelo menos 20. <risos> isso aí. <risos> Relendo a carta, sentindo o perfume Canta! Festa de agosto, muito boa! Oi! Festa de agosto, muito boa! Tá boa, você divida Nossa. lá? Muito bem, sou. Ah, então tá bom, Dilma! Que, que espaço maravilhoso esse espaço! Lindo que o de Prefeito de hoje fez pra nós!